Doido de pica, traficando passarinho E o descansador me pica Mano, me bota na lista Tô comendo feminista Jantar de maionese, contempla Pois é, até o fute paródia fez música do Luva de Pedreiro. <risos> e aí, cara, meu nome é Manuel, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu só queria falar que vai ter algumas coisinhas aqui na descrição. Se, se algo te interessar, tu clica lá, como meu canal secundário, seja membro, tem uma par de coisas. Se você não gostar do vídeo, fica à vontade para dar uma crítica construtiva. Ou, se você gostar, comenta qualquer coisa, dá o um like, se inscreve. É isso, cara, bora que ver, É uma paródia aqui, como o nome é Fute Paródias. Bora ver. Não são perto do Precisava. O amo Messi, velho, o cara é muito da hora. Essa música? Eu acho que... Eu acho que ele é o cara que escala os jogadores do Vasco, viu? Agora que ele tá no Vasco. E, e ele não morreu, hein? Eu acho que é ele que manda a galera pro Vasco. Então, essa galera agora que tá entrando no Vasco, acho que é graças ao novo de Pedreiro. <risos> Bora ver aqui, mano. E ele respondeu os comentários, eu tinha dado uma olhada. Essa ediçãozinha, ó. Que na batida do grave, ó. Vai mudando a cena. Imagina ele no PSG. Cristiano Ronaldo, Messi e. E Neymar. Acabou, irmão. Cara, o fute é muito legal nas paródias, viado Os caras mandam muito E uma das melhores batalhas de youtubers também do humano foi com eles Cara, essa batida de edição ó. Até o Barça Receba Eu gostei do... O, o cara do... Esqueci o nome dele Que, que faz assim, ó Aquela carinha incrível do TikTok Cara, eu sigo ele Eu esqueci o nome dele Será que quando alguém recebeu o WVS Agora nesse ano eu Não sei se já recebeu ou não Tem uma comemoração assim hein? Receba Caga, agora é a finalização aqui do... Igual clipe de Conduzido, <risos> Muito da hora, agora só vai ser pra poder mostrar os vídeos relacionados Caraca, irmão, receba Olha, o vídeo vai terminar por aqui porque um tal de Manuel burro demais é, Deixou o bagulho estourar tudo O meu fone tinha desconfigurado E acabou que aconteceu isso, né? Desculpe-me, não vai acontecer de novo